E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui atendendo a pedidos E hoje vamos ver aqui as perguntas aqui do nosso canal Aqui ó, a primeira pergunta aqui ó Na verdade não é uma pergunta, é uma solicitação O Luiz Paulo pede Eu te ajudo, faz um vídeo De onde comprar Samo, a moeda meme da Solana e nesse vídeo, Luiz Paulo, vou te mostrar onde eu consigo comprar. E a corretora que eu utilizo para comprar a SAMU, pessoal, é a Gate.io, tá? Olhei na Binance, não tem. Olhei na Kucoin, não tem. Olhei na Coinex, não tem. E encontrei aonde? Na nossa querida e salve, salve-save Gate.io. A corretora dos lançamentos. Se você não tem cadastro na Gate.io, Faça seu cadastro na Gate.io, tem link aqui na descrição. É bem fácil, pessoal, de você fazer o cadastro na Gate.io. Não perde tempo, porque a maioria dos lançamentos estão aqui nessa corretora. Então vamos lá. Como que a gente compra a moeda do nosso querido amigo Luiz Paulo? Samo, moeda meme da Solana. Pessoal, aqui eu não faço análise gráfica, tá? eu apenas explico, faço tutorial de como que a gente resolve os problemas. Então vamos lá. É primeiro você tem que ter o SDT aqui e como que manda o SDT para ou Olha aqui, vou deixar um card, cardzinho aqui em cima, para você estar assistindo e aprendendo como mandar o SDT aqui para bom Então pessoal, depois que você mandou o SDT aqui para ou você vem no menu carteira. Clica aqui em conta spot. Dá uma conferida. Ver se os seus USDT já caíram. Aqui ó. Os meus USDT já caíram ó. 84 e 65 USDT ó. Vocês podem ver que aqui na minha carteira eu tenho algumas moedinhas ó. Tenho aqui ó. Bitcoin. Tenho Baby Doge. E tem um USDT que eu acabei de mandar lá da Binance. E aqui eu tenho umas SDAL aqui ó. Então a gente volta. Vamos clicar aqui no menu câmbio. Aqui é onde compra, pessoal. Aqui onde tem o, SDAO, o USDT, você clica. Aqui você vai digitar a moeda, que no caso aqui é a Samo. Olha só, dá para comprar SAMO com Ethereum e dá para comprar SAMO com USDT. No caso, eu vou comprar com USDT. E olha só, pessoal. Tá faltando 14 horas, 12 minutos e 2 segundos para a moeda SAMO começar a ser negociada aqui na gate.io. Então você já deixa tudo preparadinho, manda teus USDT já para cá, já deixa na agulha e fica observando esse tempo aqui, ó. Após completar esse tempo aqui, você já vai comprar suas SAMO. Vou clicar aqui em compreender para explicar para vocês como que vai fazer. Clica aqui em compreender, ó. Note que não tem negociação nenhuma, tá tudo zerado. Por quê? Porque tem aquele tempo para ela ser o lançamento. O que que tu vai fazer quando ela for lançada? Tá vendo aqui em cima comprar e vender, ó? Comprar, vender, você deixa comprar. Aqui onde tem limite, deixa limite mesmo. Aqui nesse vermelhinho é o book de vendas. E aqui nesse verdinho, é o book de compras. No caso você quer comprar, você tem que escolher algum vendedor do book de vendas. Então, eu vou escolher aqui, ó, o vendedor número 1. Você clica quando estiver negociando. Clica aqui no número 1. Vai aparecer aqui o valor. Aí aqui você diz quanto você quer comprar, ó. Eu quero comprar 50%, eu quero comprar 100%. Beleza? Escolhe quantos por cento você quer comprar. E vai clicar no botão comprar. Assim que você clicar no botão comprar. A sua ordem vai vir aqui para o book de ordens. Você aguarda ela ser executada. Após ela ser executada. Se não aparecer nada aqui embaixo. Você clica aqui nesse livrinho. E clica em histórico. Aqui vai mostrar todas as suas negociações. E vai mostrar que você comprou. E aí para terminar de conferir. Você clica aqui em carteira. Conta Spot e aqui vai estar tá as suas samus, tá? Então, pessoal, é assim que você vai fazer. Vou aguardar o lançamento. Quando lançar, eu vou fazer outro vídeo mostrando como comprar. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus e tchau, tchau.